Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vanessa. E eu sou o Rafael. E esse aqui é o canal Vitamina Maluca, onde misturamos autismo e viagem. Isso. Hoje vamos falar sobre literalidade. Isso, literalidade. É quando ela interpreta as coisas de forma literal. Ou seja, como a gente diz ou como está escrito. Mas hoje vamos começar falando do que eu disse e ela entendeu. O que tá. é meio que caos, vira caos. Algum tempo atrás, eu precisava arrumar as contas de casa e eu precisava cortar aqui, acrescentar aqui e estou toda, toda. Aí eu falei, amor, a gente tem que economizar um pouco. Isso aconteceu. <risos> amor, conta. O Rafael já é um marido super econômico e ele falava assim para mim: a gente precisa economizar porque a gente está sem dinheiro. Só que quando o Rafael falava pra mim que a gente estava sem dinheiro, eu não entendia assim, ó, já paguei as contas, já guardei o dinheiro que tinha que guardar. Não, eu entendia assim, sem dinheiro é sem dinheiro. Exatamente. <risos> Ela pensou que nós estávamos pobres. Eu não tinha nenhum puto na conta bancária, nada, nada. Ela pensou que tinha amor até baixo da ponte. E eu ficava pensando isso nessa época eu estava estudando para concurso, e eu ficava, quando o Rafael saía, eu ficava pensando assim, meu, como que eu vou levar esse piano para baixo da ponte? Porque assim, se a gente não tem mais dinheiro, bobear o mês que vem a gente está embaixo da ponte. <risos> Ela é muito exagerada, muito gramática. E o pior, o Rafael tá aqui de testemunha. A minha mãe teve uma vizinha que foi despejada. Hum. E onde a vizinha foi morar? Foi morar na casa da minha sobra, <risos> as duas juntas. A mamãe ficou com dó dela, passando necessidades, e levou ela para ficar lá em casa, na casa dela até ela se organizar. Hoje ela já está bem, graças a Deus. Mas assim, tipo, eu sabia que se a gente ficasse sem dinheiro e tivesse, antes de ir pra baixo da ponte, podia ir pra casa da mamãe. Mas eu nunca pensei nessa hipótese. O jeito que você me falava, eu tinha a impressão que eu ia pra baixo da ponte. É verdade. Até porque a minha cara ajuda muito, porque quando eu falo as coisas, eu sou muito sério quando falo. Então, ela entende a seriedade do assunto. É, tipo, a gente tem que economizar e acabou o dinheiro, estamos sem dinheiro, putz meu, caos. É, então por causa disso, a gente toma mais cuidado com o que falamos. Porque uma coisa é você falar, ó, oh, estamos sem dinheiro. Aí entendeu, acabou, debaixo da ponte, mas onde as pessoas vão entender, é, acabou o dinheiro do mês, não tem dimensão, não tem lazer, não tem cinema, não fica em casa. É não, isso. eu já estava fazendo o nosso transporte para baixo da ponte. Então, durante a <risos> época em que a estava estudando para concurso público, ela tinha algumas dificuldades em entender as tiras de quadrinhos, charges ou cartões. Até um dia, ela me chamou para que eu explicasse aquela charge. aqui pessoal, tá vendo a charge? tá vendo o desenho aí? É, eu vou colocar aqui do lado, isso. mas o pior, eu, eu seguia um monte de instagram de professor e foi no instagram de um professor que ele postou isso, uhum. no que ele postou isso que vocês estão vendo e todo mundo morrendo de rir nos comentários e falando que legal, é o máximo, piriri piriri e falava assim, meu, o que, que essas pessoas estão vendo aí que eu não estou vendo nada eu não conseguia rir eu ri foi da explicação qual foi a explicação que você deu? então, a frase era assim paneia paneia paneia para você pode ser uma repetição de três palavras, que foi o caso dela mas para mim, eu tinha entendido uma pane está paneando ou atirando em outra paneia mas ainda assim, ela não tinha entendido, aí um eu tenho um exemplo. Eu tenho assim, ó. Imagine. Para, para, para. Agora a gente vai ter problemas de família. Casos de família. Então, eu falei pra ela. Imagino. Imagino, meu bom. Tá vendo? Que nem é meu grandinho. segurou de -se uma arma. Pra dar um tiro na mulher dele. Até agora. Então, ela ainda. Ah, sim. Daí eu comecei a rir, porque daí eu entendi a charge. Ai meu Deus, mas é assim meu, é, presta atenção no que você fala para o seu autista, uhum. porque pode ser que ele interprete e reaja a algo que você não está imaginando que ele entendeu. Exatamente. E pode Entendi. ter problemas. Sim, aconteceu com outra frase que eu disse, é, depois que a gente se casou, nós ainda estávamos morando em separato. Então eu morava em Campinas, ela eu morava em São Paulo e São João da Pocais então. Então, é o que aconteceu amor? Aconteceu que eu estava estudando na época, eu fazia engenharia de produção à distância e eu falei para você que quando eu terminasse a faculdade, eu tinha decidido sair da empresa que eu trabalhava e me mudar para Campinas e trabalhar lá. É, eu achei ótimo ainda. Né? Eu ia ficar muito feliz de ter namorado em casa, só que, enquanto ela me falava, a minha cabeça já estava pensando mais longe, eu já estava imaginando os móveis, a cama, as roupas, os objetos, eu já estava pensando o que eu tinha que fazer para mudar e adaptar a casa para a vinda dela, só que, enquanto minha cabeça pensava longe no futuro, eu falei, então é uma casa pequena, é como você entendeu isso amor? Eu falei assim, ah, eu vou querer mudar para Campinas e trabalhar lá em Paulínia. Deu o Rafael virou para mim e falou isso, ah, a casa é pequena. Meu, eu só saí correndo e comecei a chorar. Porque na hora eu entendi assim, que eu não cabia na vida do Rafael, putz, a gente estava casado. E ele, acho fala, em vez de falar pra mim, ah, que legal você morar em Campinas, não, ele fala, a casa é pequena. Pois é, isso é a parte culpa minha, porque eu estava pensando longe, mas eu não parei para explicar pra ela o que eu estava pensando, para chegar nessa conclusão. Esse episódio da margens as pessoas que acham que você é autista também. <risos> <risos> Mas explica que você já fez aqueles testes e você nunca, não, não, não, nunca dá que você tem autismo, né amor? Só chega perto, mas não entra. É, chega perto, mas não entra. Mas assim, foi bem difícil. Foi um período que daí eu chorei bastante. Uhum. Toda vez que eu encontrava o Rafael, eu vinha essa sensação de eu estar sobrando e eu não estar cabendo. Mas passou, né? Você explicou é. de todas as formas possíveis e imagináveis? Isso. Então, eu tive que recorrer a várias explicações para que ela pudesse me entender. Só que por causa disso, eu tive que me monitorar mais para tomar cuidado com o que eu falo, o que eu digo, o que eu escrevo, porque <risos> eu sei que dá mais as segundas interpretações. É. é claro que a minha cabeça pensa que ela vai entender como eu estou entendendo mas não é bem assim, então eu tenho que pensar um pouco mais como ela está pensando para que ela entenda o que, que eu estou que realmente querendo dizer é, então essa é a DRP Light de hoje uhum. e se inscreva nesse canal, esse canal que está por ostentação porque fomos, ah, deixa eu até ver para falar certinho 10 perfis no Instagram sobre inclusão que mereceram destaque pelo mundo interpessoal. É interpessoal. Ah, <risos> então não fiquem de fora, se inscrevam. Então, tchau pessoal. Muito obrigado tá tchau Tchau. Tchau.